Olá! Está tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos agora assistir a as 5 curiosidades da série mais famosa das Américas, Chaves. Curiosidade número 1. Um. Você sabia que no episódio do Chaves havia uma suástica desenhada na parede? Pois é. Foi exibida durante diversos momentos no episódio intitulado, Futebol americano. Sinistro né? Ainda nesse tema, houve um episódio do Chapulin Colorado no qual Chaves fez o papel do Hitler. Veja. Curiosidade número 2. Você sabia que Edgar Viva, o seu barriga, na vida real é formado em medicina? Curiosidade número 3. Você sabia que a cidade de Itangamandapu existe na vida real? Pois é. Tangamandápio, ou Santiago Tangamandápio, é uma pequena cidade localizada no noroeste do estado de Michoacán, no México, com pouco mais de 10 mil habitantes. Tangamandápio se tornou famosa a nível nacional e internacional devido ao seriado mexicano Chaves, em que é citada como a cidade natal do personagem Jaiminho. Por consequência, uma estátua do personagem foi erguida na cidade em 2012. Eu sou de Tangamandapi. Você Na vida de interior, Ou seja, eu sou inferiorame. Ou Tangamandapia. Curiosidade número 4. Maria de Los Angeles Fernandes Abad. Ou somente Angelines Fernandes. Que dava vida à bruxa do 71. Faleceu em 1994. Coincidentemente, aos 71 anos de idade, ela foi vítima de um câncer no pulmão. A bruxa do 71 falecer com 71 anos. Muita coincidência não é não? Curiosidade número 5. O seriado do Chaves ficou no ar por mais de 20 anos seguidos. Ganhou muita fama. Originalmente gravada em espanhol, foi dublada em mais de 50 idiomas diferentes. Veja alguns. Chavo, vai aprender hein? Eh? Isso é o chão da nossa vila. Manda a voce, nós que é um campo de tri. Soname é Hum, Iru? Iru? Caiba? Eu não estou assim. Eu não estou assim. Eu não Eu não estou assim. Eu não não estou Eu não estou já se passaram quase 50 anos desde o primeiro capítulo de Chaves, que não morre com o tempo. E muito pelo contrário segue transcendendo pelas gerações, como desenho animado, ou como programa original. De todas as formas, Chaves está enraizado na cultura latino-americana, e está imortalizado nos corações pelo mundo afora. Se o Chaves fez parte de sua infância, e te fez rir mil vezes sem parar, deixe seu like e se inscreve em nosso canal. Até a próxima.